Tudo bem? Boa tarde Ou melhor, boa noite Mais um dia com vocês Vocês estão ajudando o Diálogo do Sul? Viram que nós temos uma vinheta lá? Nós dependemos do apoio de vocês Para poder continuar desenvolvendo do jeito que nós estamos desenvolvendo Com a qualidade das nossas matérias que vocês estão vendo. Né? Isso, como nós somos uma mídia alternativa, nós não temos outro apoio que não seja aquele dos nossos assinantes. A né? assinatura pode ir desde 15 reais, 20, 30, enfim, quanto couber na sua carteira e na sua vontade. Nós precisamos de vocês para poder continuar crescendo, desenvolvendo, melhorando cada vez mais a revista. Curta a gente, dá um like no YouTube, que nós estamos com vários filmes lá. Não deixe de curtir também no Facebook. Você pode receber as nossas informações e os nossos textos no WhatsApp, no Twitter. É só se inscrever que recebe se tivemos aí um, um, um começo de semana a, agitado, né? O dia de ontem o mundo comemorava 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Imagine, né? Criaram, fizeram essa declaração imaginando que depois da guerra, né, fundado Nessas declarações, haveria paz entre, entre os homens, entre os seres humanos, entre homens e mulheres, entre países e nações, entre Estados. Doce ilusão. Doce ilusão. Mais de um terço da humanidade continua fora dos direitos humanos. Continua mais de... 300 milhões de pessoas não, perdão 600 milhões de pessoas continuam fora dos direitos humanos na mais absoluta miséria e né, nesse dia que se que comemora os direitos humanos queriam também comemorar é... comemorar não fazer um ato em homenagem ao Lula, um ato exigindo a liberdade hum. do Lula e nesse mesmo dia foi diplomado o novo governo, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, com o seu vice, o general Mourão, e 22 ministros. Nós estamos aí publicando em série, né, já já já estamos na terceira série, né? agora, provavelmente, vamos agora amanhã. E essa semana você vai poder ler até quarta, quinta, até a sexta, três, quatro matérias mais, descrevendo os personagens, né? o que são os personagens, o que eles pensam, esses personagens que estão dentro do governo e aqueles personagens que fizeram a campanha para eleger esse governo né, e fizeram também, e fazem também parte do apoio a esse governo. Então, veja que coisa é, incrível, né? no, no dia em que se comemora 70 anos da Declaração, dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É, o, o novo governo, presidido por, pelo capitão Jair Bolsonaro, tendo como vice o general Mourão, toma posse, toma posse não, perdão, é, foi diplomado, a posse vai ser dia 2 de janeiro do próximo ano. Mas está diplomado, ou seja, o governo já existe, né? estão fazendo a transição. Ele foi diplomado com 22 ministros. 22 ministros que são, muitos deles, a, a antítese do que, dos direitos humanos, do que a gente entende por direitos humanos. Seja na equipe econômica, né, que são todos é, falantes do inglês, são todos formados nas universidades dos Estados Unidos, né, todos adeptos da ideologia neoliberal radical da economia, responsáveis eles pela implantação dessa ditadura do capital financeiro, que está arrebentando com o, o, a sociedade no mundo todo. Né? E também por causa da presença de e, elementos, como o, o Ministério da Agricultura, a ministra é conhecida como a deputada Veneno, porque ela foi eleita com dinheiro dado pelos fabricantes de agrotóxico, veneno. Agora colocaram no ministério, mudaram, criaram um ministério que se chama Ministério da Mulher, da família, né? só falta falar que com Deus também, né? mas não é com Deus, é, é da mulher, da família e dos direitos humanos. Essa mulher, Damares Alves, né? ela é de uma igreja, né, o Pentecostal. Qual é a ideia dela? Ah, Ela vai ficar responsável pela FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional dos Indígenas, né, que é uma instituição criada pelo Getúlio Vargas com o nome de eh, Serviço de Proteção ao Índio, né, que não protegeu índio nenhum. Né, e agora a FUNAI, para exercer essa mesma função de garantir as reservas indígenas né, e garantir a proteção à, à cultura dos índios né. o que diz a senhora Bárbara a senhora Bárbara diz o que já disse o nosso presidente eleito que índio deve ser tratado como cidadão é, a senhora Bárbara acrescenta tem que ter Propriedade da terra, né, poder plantar, poder arrendar a terra, poder eh, tirar o minério da terra, ser tratado como cidadão para essa gente, é você ser proprietário. Isso é um, um choque cultural tremendo para as culturas indígenas. Né? Porque a cultura indígena, a propriedade é coletiva, é de toda a tribo. E eles vivem na floresta e são aqueles que são os guardiões da floresta. Eles são quem cuidam da, da floresta, eles convivem com a floresta, eles não a destroem. Então, você manter o índio na floresta... Você né? manter um indígena na floresta é, é uma garantia de sobrevivência para essa floresta. E o que significa sobrevivência da floresta? Significa sobrevivência da vida, do clima no mundo inteiro. Porque se você arrasar com a Amazonas, o mundo inteiro vai sofrer porque vai parar de chover. A Amazônia é a garantia da umidade que garante chuva no mundo inteiro. Então é, é, são coisas assim espantosas que estão acontecendo. Coisas realmente espantosas. Como que você vai dar a propriedade da terra para um índio, é, é, aí ele não tem essa cultura, ele não sabe o que fazer com essa terra, então vai arrendar para quem? para o boiadeiro, para o plantador de cana ou de soja. Enfim, é a destruição não só da cultura indígena, mas é a destruição do meio ambiente. Então a ministra responsável pelo meio ambiente né, tem essa ideia de destruir com o meio ambiente através de uma política equivocada de considerar que o índio deve ser tratado como cidadão proprietário. Imagine! É, vão tratar os indígenas né, como estão tratando o, o MST. Vários ministros, e o próprio Jair Bolsonaro, diz que vai aplicar a lei do terrorismo, vai considerar o Movimento Sem Terra e também o um Movimento Sem Teto, como subversivos, como terroristas. Então, pô, vão tratar os índios também como terroristas, né? vão tratar os quilombolas como terroristas. Né? É, o que que, a, segundo a, a, o CIMI da, da Igreja, né? já só no ano passado foram mortos 300 trabalhadores da terra. 300. 70. 70? Olha, então me corrigindo. Pode falar de novo a frase que eu corto essa parte. Então, é, só, segundo o CIB, da, da pastoral da igreja, né, foram mortos só no ano passado 70 camponeses, 70 trabalhadores da terra. Por quem? Exatamente por essa gente que quer terra para dar lucro, para ganhar dinheiro, não admitem que o camponês tenha a sua terra, que o índio tenha a sua terra para preservar a natureza. Então, no, nessa comemoração ao, ao aniversário do da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós não temos nada para comemorar, nada. Tudo só de coisa ruim, que nós precisamos mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Ah, então, temos que conhecer as coisas, ficar informados do que está acontecendo, informar o seu vizinho, informar o seu amigo e ir formando... Uma frente da verdade. Uma frente que seja a frente da verdade. Para depois a gente fazer uma frente de libertação nacional. É isso. Não deixe de seguir a gente no Twitter. Né? Se inscreva para receber as nossas informações pelo WhatsApp. Não deixem de dar um like no YouTube. Tudo isso está lá gravado. E curta Diálogos do Sul. Siga-nos. Boa noite.